Olá, meu nome é Daniel Sena, trabalho com a disciplina de Direito Constitucional e nós estamos aqui para tentar auxiliá-lo a conquistar um grande sonho, que é a aprovação em concurso público. Então, ao longo da nossa experiência de vida, eu já sou servidor público há 12 anos, já vivenciei vários concursos públicos, já me dei bem, já me enrolei e eu acredito que essa experiência possa contribuir para você que está tentando, está pleiteando a vaga em um cargo público neste Brasil. E nós sabemos que nos últimos anos a quantidade de concursos só tem aumentado e bem quando a quantidade de concursos também tem se aumentado, as pessoas que se preparam para concurso público. É por isso que você está nos assistindo agora. Você está nos assistindo agora porque você percebeu que a, ocupar um cargo público acaba se tornando aí uma boa escolha. Eu, particularmente, não me arrependo. Tudo que eu conquistei na minha vida dependeu... De, de forma direta ou indireta é, dos cargos públicos em que eu ocupei. E acho que você fez é, uma boa escolha em começar a estudar para concurso público. Mas eu preciso te dizer uma coisa. A partir do momento que você decide estudar para concurso público, você tem que colocar na sua mente que este projeto não é um projeto que tem prazo certo ou prazo definido. Você tem que começar estudando com o objetivo de passar. Passar quando? Nós não sabemos quando você vai passar. É, vai depender de vários fatores, como a própria existência do concurso e, e da sua preparação. Então é importante que, que ao iniciar o estudo para concurso, você não, não fique imaginando e nem se dê um prazo para que você conquiste é, este objetivo. Não, deixa as coisas acontecerem a única coisa que você tem que se preocupar agora neste momento é estudar e estudar bastante estudar muito porque a cada dia os concursos públicos se tornam mais concorridos a cada dia os níveis das provas são maiores e o que exige a, a, muito mais do aluno em sua preparação então essa essa primeira mensagem inicial é para que você entenda é, onde você está o que, que você está fazendo com a sua vida você está mudando de vida. E para mudar de vida é necessário pagar um preço. E este preço é o estudo. Tá? O estudo é aquilo que vai fazer você chegar a alcançar o resultado da aprovação em concurso público. Tá? Eu desejo aí todo o sucesso para você que está começando esse projeto agora. Na nossa disciplina Direito Constitucional, que deve se destacar, é uma disciplina marcante na maior parte dos concursos públicos é, em nosso país. É, principalmente aqueles concursos vinculados às carreiras... É, do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, concursos em que o conhecimento do Direito Constitucional se torna essencial. Se você estiver acompanhando, todos os dias saem novos editais, editais do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, editais nos Estados, então o concurso público não acaba, tá? Então você está fazendo uma ótima opção em continuar estudando mesmo diante é, dessas notícias que são ruins. O concurso público não vai parar. É, ele pode demorar um pouco, às vezes a nomeação pode demorar, mas vai ter. Então, continua com este foco e neste projeto do direito constitucional nós vamos trabalhar com vocês aí é, várias formas, várias técnicas para que você possa chegar numa prova e arrebentar, para que você realmente domine essa matéria é, todas as vezes que for necessário, talvez as vezes que for pedido dentro de uma prova de concurso público. Antes de nós adentrarmos na matéria especificamente, eu quero me dedicar a uma análise da disciplina em si e algumas dicas, alguns conhecimentos prévios que são necessários para que o estudo do direito constitucional se torne facilitado. ok? Então, nós vamos começar aqui primeiramente entendendo alguns conceitos iniciais que são relevantes. E o primeiro conceito inicial que é, de onde nós partimos agora o no nosso estudo é o que é Direito Constitucional? Isso é uma pergunta lógica, básica. É a partir dela que todo o estudo do Direito Constitucional se, se desenvolve. Então, para que você entenda, em simples palavras, estudar Direito Constitucional... É estudar uma espécie normativa utilizada em nosso país, que é a Constituição Federal. Então, o que é o Direito Constitucional? É uma área do direito que se dedica ao estudo da Constituição Federal. Constituição Federal. A Constituição Federal, para você ter ideia... É simplesmente a norma mais importante do direito brasileiro. Ele é a norma fundamental. Se nós utilizássemos aqui uma pirâmide para exemplificar hierarquicamente a posição da Constituição Federal, eu a teria exatamente no topo desta pirâmide. Constituição Federal ocupa... O ápice da pirâmide, como a norma fundamental, que vai exercer todo o seu poder sobre as demais espécies normativas. Então, abaixo da Constituição, nós temos as leis, todas as leis, aqueles chamados decretos, já ouviu falar também das medidas provisórias, tudo são espécies normativas que estão abaixo da Constituição. A Constituição Federal é a norma fundamental, norma superior, norma máxima do direito brasileiro. Essa é a primeira informação, é, é, que ela, ela é muito relevante, principalmente para quem nunca estudou a matéria. Tá? Então, primeira informação, o que você vai estudar é simplesmente a Constituição Federal, norma fundamental do direito brasileiro. Perfeito. Você pode se perguntar, Daniel, qualquer Constituição resolve para o meu estudo em concurso público... Qualquer Constituição, não. O Brasil já teve várias Constituições. A Constituição que nós utilizamos hoje, e que deve ser utilizada para você em seu estudo, ela foi promulgada em 1988. Essa foi a nossa última Constituição que encontra-se em vigor ainda, regulando nossas vidas. Só que essa Constituição, se você pensar um pouco, nossa, de 88 para cá já passou um tempo. Né? passou-se mais de 20 anos. E nesses 20 anos, será mais desses 20 anos, será que esse texto constitucional é o mesmo de 88? Será que a Constituição que eu utilizo hoje para me preparar é o mesmo, tem um o mesmo texto daquele que existia em 1988? É lógico que não. Uma das características da, da norma, Dentro desse, desse estudo do direito exatamente o seu acompanhamento com a evolução histórica Então, com o passar do tempo As normas elas vão acompanhando essa evolução da sociedade A Constituição não podia deixar de ser diferente Só que a Constituição Federal Por ser a norma fundamental Por ser a norma superior Ela não pode ser modificada De qualquer jeito ou qualquer hora É necessário um processo diferenciado E só existe uma forma de se modificar o texto da Constituição. A Constituição, ela só pode ter o seu texto modificado pelas chamadas emendas à Constituição. Que eu chamaria aqui emendas constitucionais. Emendas constitucionais. A emenda constitucional é a única espécie normativa que altera o texto da Constituição. De forma que jamais você pode é, afirmar ou mesmo pensar que uma lei poderia modificar o texto de uma Constituição. Jamais. Pelo contrário, a lei deve obediência ao texto da Constituição. Mas a única espécie normativa que lhe altera é a emenda constitucional. Tranquilo? Beleza, Daniel. Poxa, bacana. A Constituição já foi emendada algumas vezes? É, já foi emendada poucas vezes, tá? Ela só foi emendada 67 vezes. É isso mesmo. A nossa Constituição Federal encontra-se na com 67 emendas à Constituição. A emenda é uma forma de alteração do texto constitucional. Quando ele integra o texto constitucional, não existe uma distinção entre aquilo que é emenda e o que é a Constituição, não. Tudo passa a se tornar texto constitucional. Então, a Constituição que você tem que estudar e a partir dela que o seu estudo tem que se desenvolver, é uma Constituição Federal atualizada até a Emenda Constitucional número 67. Mas é possível que, é, depois desta aula aqui, que você está me vendo, saiam novas emendas. Todos os dias, novas emendas vão surgindo. Né? E você, como estudante é, que está se preparando para o concurso público, tem que se manter atualizado. Tá? É como dica de atualização para que você consiga acompanhar ao surgimento de emendas, sugiro que você leia todos os dias o Diário Oficial da União. Tranquilo para você? Não? Você não gosta de ler o Diário Oficial da União, mas é uma leitura tão maravilhosa, né? é uma leitura tão acessível, não não serve, né? É claro que não, né gente? Ninguém fica lendo o Diário Oficial da União para se atualizar com as mudanças normativas. Mas, a título aí é, é, de orientação para você, você pode consultar sempre o site da Presidência da República, que eu quero colocar o endereço dele aqui para você ver. O site da Presidência da República, que é www.presidencia.gov.br. Esse site aqui, gente, é um site que possui todas as normas atualizadíssimas. Isso vai ser necessário para o seu estudo, não só em direito constitucional mas em todas as outras áreas do direito. Então, se você quiser pegar uma norma atualizada, você pode buscar diretamente na fonte, no site da presidência, que sempre está atualizada. Se surgiu uma emenda à Constituição hoje... Se você entrar no site, ela já mudou, já está alterada. Então, se torna uma fonte de pesquisa segura para você. Até porque você pode comprar hoje uma Constituição na sua livraria, no outro dia sai uma emenda que já tornou a sua Constituição desatualizada. Então, é importante que você se mantenha atualizado sempre com ela. Essa é a minha primeira informação já no, é, dentro da sua perspectiva de estudo. Estude com a Constituição Federal atualizada e a, a que nós temos atualizada até hoje, no momento dessa gravação, em emenda constitucional número 67. Ok? Tranquilo? Essa seria aqui a nossa primeira fonte de estudo do direito constitucional, é a Constituição Federal. Eu me arrisco a dizer, e, e aqui não estou me arriscando como se eu tivesse dúvidas. Não, eu arrisco com uma certeza é, absoluta. O texto da Constituição ela tem, que, ele tem que ser o seu, a sua maior fonte de estudo. É isso mesmo. E eu sei que você, às vezes, você está me assistindo, você já é uma pessoa que já estudou Direito Constitucional, já está formada em Direito, e eu você me desculpa dizer isso para você, mas eu sei que você não gosta de ler lei. Eu sei que você não gosta de ler a lei, você não gosta de ler o texto da Constituição. Porque gostoso é ver a aulinha, gostoso é ver o comentário, ler um livro de doutrina, isso é bacana, isso é gostoso, sabe, bichão. Mas ninguém gosta de pegar, sentar a bunda na cadeira e ler o texto da Constituição. É por isso que passar em concurso público se torna um desafio. É porque passar em concurso público exige estratégias que não tem muita coisa a ver com Prazer. Existem estratégias que são necessárias. A minha primeira estratégia que eu te passo para o seu estudo, estude o texto da Constituição Pura. Pega ela e abra. Abra dentro daquilo que for matéria do seu edital. Tranquilo? Essa aqui seria a minha primeira dica. Gente, por que a Constituição Federal, ela é esta norma fundamental, esta norma tão importante? É porque dentro dela existem temas importantes. Existem temas que são essenciais para a construção do Estado. Eu posso citar como exemplo a existência dos direitos e garantias fundamentais dentro do texto da Constituição. É uma das, da, da, das matérias que a tornam Constituição Federal, norma fundamental. A existência de direitos e garantias fundamentais. Além disso, eu posso também, exemplificando aqui, citar a organização dos poderes do Estado. É uma disciplina tratada na Constituição porque ela tem uma relevância importantíssima para a, a ordem constitucional estabelecida no nosso Estado. Então, é por conta destes temas e outros temas, a Constituição se torna uma das normas, a norma mais importante, e para isso ela precisa é, ter garantias de efetividade. A própria Constituição Federal, nesta preocupação de sempre produzir efeitos, ela escolheu um órgão que ficaria responsável pela proteção da Constituição Federal. Então, Existe um órgão um órgão pertencente ao Poder Judiciário que tem atribuição princípua, prevista expressamente no texto constitucional, a atribuição de guardar a Constituição. Então, de nada valeria falar de uma Constituição como norma superior se não tivéssemos garantias de que ela sempre seria norma superior. Quem vai garantir o poder da Constituição Federal é o... STF STF Supremo Tribunal Federal Supremo Tribunal Federal O Supremo Tribunal Federal Ele é o órgão de cúpula do Poder Judiciário e possui, dentre as várias atribuições e competências, uma em especial, que é a sua atribuição principal. A guarda e proteção da Constituição. Então, alguém desobedeceu o texto constitucional, você pode questionar isso diante do STF, e o STF vai pegar e vai dizer, olha, esta lei é inconstitucional, olha, aquele ato é inconstitucional. Então, o estudo do STF se torna um estudo importante para a nossa disciplina por ser ele o guardião da Constituição. E não só o guardião. O STF tem uma segunda atribuição, esta diretamente ligada à sua preparação para concurso público, que é a interpretação do texto constitucional. Isso mesmo. O STF, como órgão de proteção do texto da Constituição, ele também possui a responsabilidade de interpretar o que a Constituição diz. Porque, às vezes, nós lemos uma coisa na Constituição... E ficamos na dúvida, hum, será que aplica assim ou assado? O STF vem disso, aplica assim, aplica assado. Então o STF vai possuir este caráter interpretativo. E quando o STF interpreta a Constituição, ele geralmente, ele reduz isso em forma de um instrumento que nós chamamos de jurisprudência. Vocês vão ouvir Falar em muitas das minhas aulas. Jurisprudência. O que, que é a jurisprudência? A jurisprudência é o pensamento de um tribunal. Pensamento de um tribunal. Como o tribunal que nos importa no estudo de direito constitucional hoje, é o tribunal mais importante para o nosso estudo, no nível de concurso que você está se preparando, é o STF, então eu só vou me preocupar em conhecer as a jurisprudência do STF. O STF. Ah, Daniel, só o STF faz jurisprudência? Não. Qualquer tribunal, ele vai julgando e vai julgando e vai julgando e vai formando entendimento sobre alguns assuntos. É isso que nós chamamos de jurisprudência. A jurisprudência, então, do STF se torna um objeto ideal, necessário para o estudo em Direito Constitucional. Tranquilo? Aí você pode estar pensando, puxa, Daniel, eu pensei que eu só tinha que ler a Constituição. Agora, você quebrou as minhas pernas. Eu tenho que saber, então, a Constituição e a jurisprudência? E eu digo, não só isso. O que tem mais coisa sim. Tem mais um elemento que vai ser essencial no seu estudo em Direito Constitucional. E tem sido o alvo de questões de provas das inúmeras bancas pelo Brasil. E qual que é este elemento? É a doutrina. Doutrina. Doutrina. O que é a doutrina? A doutrina é o pensamento traduzido de pessoas que estudam a Constituição Federal, que nós chamamos de doutrinadores. São aqueles que desenvolvem a teoria do estudo do direito constitucional. São aqueles caras que, enquanto você está assistindo essa aula, ele está em casa estudando e produzindo algum material por escrito para que você, no futuro, estude. É o doutrinador. Então, algumas coisas que nós precisamos estudar em Direito Constitucional e que caem em prova, estão previstas na doutrina. Você não vai encontrar na, na, no texto constitucional. Você vai revirar a Constituição de cabeça para baixo, mas não vai estar lá. Estará onde? Na doutrina. A doutrina que será trazida para vocês é, em cada aula que nós tivermos, aqui neste curso de Direito Constitucional. Tranquilo? Então aqui nós fechamos as três fontes de estudo na nossa disciplina para este nível de concurso que você está pleiteando. Eu preciso conhecer a Constituição Federal, eu preciso conhecer a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e eu preciso conhecer a doutrina. Ai, Daniel, agora eu fiquei preocupado, a Constituição eu tenho, mas a jurisprudência a doutrina, eu tenho que ler quantos livros? Você não tem que ler nenhum livro, porque jurisprudência doutrina eu trarei para você, tá? porque eu tenho o trabalho de ler vários livros e eu consolido aquela informação, só o filé mignon eu trago. Então, cada aula que nós assistimos aqui, serão falados temas que estão previstos na jurisprudência, temas que estão previstos na doutrina. Tranquilo? Você pode ficar aí, é, se preparar com a leitura do texto da Constituição, que à medida que as aulas forem passando, você sempre terá algum conhecimento doutrinário e jurisprudencial. Tranquilo? Isso aqui é um conceito inicial é, para que a gente possa é, desenrolar o nosso estudo. Uma segunda coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês... Isso aqui é direcionado principalmente para aquele, aquele aluno que não tem muita noção de estudo. Sabe aquele cara, que pode ser você que está me assistindo aqui agora, que estudou a vida toda para a escola porque a mãe obrigava ou porque o pai te batia? E durante esses vários anos de estudo em escola, você estudou, passou de ano, mas você não tem ideia como você estuda. É só agora que você está enfrentando um grande desafio na sua vida, que é o concurso público, é que você falou, caraca, eu não sei como eu vou estudar essa matéria, como é que eu vou aprender para passar na prova? Então, eu vou te dar um direcionamento que seria uma proposta de metodologia de estudo. Algo como sugestão para você que está perdido e não sabe como estudar. É uma sugestão que, se seguida, eu não consigo outra consequência, não consigo visualizar outra consequência, a não ser a aprovação no concurso público. Então... Qual que é a minha sugestão de estudo para você? Como primeiro passo, é necessário que você leia a Constituição. Então tem que ler a Constituição Federal. É ler o texto, não é ler o comentário, não é fazer um resumo, é pegar a Constituição, sentar e ler. Daniel, quantas vezes uma está bom? Não, não está bom. Você tem que ler quantas vezes for necessário. 20, 30, 50, Daniel, 50 vezes. Se você quiser ler, sim, você vai ler. Quanto mais vezes você ler o texto da Constituição, mais fixado vai ficar na sua mente as palavras que o constituinte originário utilizou para construir essa norma. Vai chegar na prova, vai cair a questão lá, que vai cobrar só o que estava escrito na Constituição. Aquilo vai estar na tua mente, assim, como um outdoor piscando, falando assim: olha, marca errada, porque não tem nada a ver. E você vai acertar a questão. Então. Primeira dica, leitura constante do texto da Constituição Federal. Minha segunda dica para você, como metodologia de estudo, é ler as anotações. Seu caderno, a apostila, aquele materialzinho que você recebe junto com, esta, com cada aula... Um materialzinho, às vezes um resumo que você preparou da aula, essa anotação que tem conteúdos além dos previstos no texto da Constituição, é de sua importância. Então é necessário que você leia este material, é necessário que você aprofunde e, e tente memorizar, isso são ferramentas que vão te auxiliar na aprovação em concurso público. Essa aqui seria a minha segunda dica para você. Ler o seu caderno, sua apostila, suas anotações. Qualquer comentário além do texto constitucional. Terceira dica de estudo para você. Fazer exercícios. Fazer exercícios. Mas, Daniel, quantos exercícios? Milhares. Quantos você puder fazer? Não tem aquele final de semana que toda a sua família vai pôr churrasco? para que churrasco? Vai estudar. Aí fala assim, ah, Daniel, o churrasco é tão bom. Eu sei, mas se tu passar no concurso, tu vai fazer 20 churrascos por semana, se você quiser. É? Imagina se você passa num concurso, concurso, por exemplo, do Departamento Penitenciário Nacional, em que o cara trabalha um dia e folga três. Fica três dias fazendo churrasco, todo dia. Ou então você vai para a Polícia do Vera Federal também, mesma escala, 3D de churrasco. Então calma, hoje não é o momento de você se divertir, de você gozar os prazeres da vida. Os prazeres da vida serão melhores lá na frente, quando você tiver com o seu contra-cheque no bolso, ok? Não só o contra-cheque, mas o dinheiro também. Então olha só, faça exercício. Você estudou a matéria, você pegou a Constituição, leu os artigos, você pegou o comentário do professor e leu. Fez exercício? Cara, a tua cabeça vai virar uma máquina do direito constitucional. Chegou na prova, tu acerta tudo. É assim que acontece com os alunos que acreditam, que confiam nessa proposta. Tá? Se você tem uma proposta melhor, parabéns, eu acho que você tem que seguir a sua proposta. Siga, o, o que eu quero é que você passe o um concurso, não me importa como. Passe no um concurso. Tá? Então, fica esta dica para vocês aqui, como metodologia de estudo. Aí você fala assim, poxa Daniel, mas onde eu vou arrumar exercício? Olha, depende do concurso que você vai fazer. Porque quando eu falo aqui fazer exercício, eu estou me referindo a exercícios da banca, ou melhor, as provas antigas da banca a que você está se preparando. E é importante ressaltar que cada banca tem uma metodologia diferenciada de, de prova. Você pode baixar isso na internet, tem os sites das próprias bancas, geralmente fornecem provas para que você possa utilizar. Baixa no seu computadorzinho e ó... Mãos à obra, resolva bastante exercício, resolva bastantes questões, que você vai ter um resultado, com certeza, a aprovação em concurso público. Tranquilo? Então, essa aqui é a minha dica com metodologia do estudo da nossa disciplina Direito Constitucional. A partir de agora, é, nós vamos adentrar na disciplina Direito Constitucional e vamos analisar aí vários aspectos é, que são relevantes e que podem ser trabalhados em sua prova. Tranquilo? Então. É, por enquanto, ficam essas dicas. Em breve, nos encontraremos novamente. Um abraço para você que está nos assistindo e seja muito bem-vindo a este curso de Direito Constitucional. Até mais!